Hoje é dia de conhecer um dos maiores jogadores do Brasil O Samuel Basoto. Ontem ele destruiu, passou a vassoura em todos os jogadores da Tribe Para muitos é considerado favoritos para poder conquistar a CRL Tomou um pau do Samuka Samuka destruiu o time inteiro E conseguiu a vaga pra grande final do maior torneio de Clash Royale do mundo Se liga só e aí Clashers, beleza? Bruna Clasharia, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje nós vamos ver a famosa varrida do Samuka Samuel Bassotto, o TikToker, veio firme, veio forte e destruiu a Tribe Sim, destruiu a Tribe, um dos maiores times da atualidade, considerados por, mim, por muitos é, O time favorito para ganhar o título de campeão da CRL West Acabou sendo eliminado pro Samuel. O Samuel eliminou o time todo e conseguiu garantir a vaga pra grande final pro seu time, a Space Station. Quer saber como foi isso daí? Então se liga nas três partidas que ele ganhou no Rei da Mesa ontem, na Clash Royale League West 2020. Então tá lá, rapaziada, o Azelis já puxando a nossa próxima partida, o próximo... Jogador da Space Station já entra com pressão nas costas Se perder mais um fica tudo pro último jogador Exatamente, bora lá então já se preparar porque tá com jogo na tela Azilis, o francês contra Samuka O brasileirão, o brasileiro do TikTok. Já temos ali o Samuel provavelmente trazendo novamente o deck de Double Barril, Bruno Novamente ali dou o Double Barril provavelmente pelo... por parte do Samuka tem ali a encomenda, já chega mais um barril... Ih, jogou! O que aconteceu ali, Decão? Olha, o Azilis foi rodar o deck numa hora péssima, Brunão! Numa foi. hora péssima! <risos> Tomou muito dano no barril de Goblins, que absurdo! Exatamente, eu falei, ué, veio um, um pouquinho antes essa encomenda aí. E não essa Dex, né, porque senão atrasaria um pouco. Então, cara, a encomenda do Samuel, o Recurta Real, no caso, tancou bastante a bateu, torre os Goblinzinhos baterem ainda. Agora, já temos aí o deck de Cemitério do Azilis que utilizou mais cedo o The God RF, enquanto que Samuel tá com o deck de Double Barril. não? mais uma vez, eu joguei, eu joguei bastante com esse deck aí do Azilis e contra o deck de Double Barril, o... As ilhas vai sofrer meu querido, porque ele roda tão vai rápido sofrer, que né? vai ser rara a oportunidade do As ilhas conseguir mandar o cemitério. É, a galera tá falando no chat que o Samu que é full counter, tô vendo ali ó, a galera do chat falando que é full counter, então vamos acompanhar, vamos ver como vai ser, mas realmente, a, a, pelo menos a vantagem que ele deu no início é muito grande e vai ajudar muito hein. É, teve que gastar o tronco ali junto com o Goblin com o Dardo para segurar esse dano dos bárbaros que ia chegando forte nessa torre da esquerda. Mas não, a chance do Azeres aí não é nem mandar o cemitério, é botar o máximo de, torre bom, de cabana de bárbaros possível na arena para deixar os bárbaros fazerem o trabalho. Porque o cemitério Exatamente. mesmo, com a defesa do Goblin com o Dardo, é praticamente impossível de dar certo. Exatamente, é realmente essa a ideia, né? É, foi o que aconteceu naquela última partida que tinha a cabana também, né? Que acabou fazendo a pressão e em um momento não deu pra segurar, né? Então é isso que ele vai tentar fazer aí, o Aziris. Enquanto isso, o Samuka vai ficar rodando aí os barrils. E ó, tá dando dano, Decão. Já vem ali a encomenda real, travando tudo por ali. O próximo barril já vai chegando. Essa é a estratégia do Samuel, Bruno. Não, ele não deixa o Aziris juntar a Elixir pra mandar um cemitério. Essa é a ideia. Olha o que bateu ali do lado direito também, meu amigo. Cai, cai, cai a torre. Já temos ali um, um, uma pequena pausa por parte do Samuel. Já vem com o barril do lado direito novamente. Venendo pra acabar com aquele goblin com dardo. O mosqueteiro avançando lá de trás. E mais um barril de goblins chegando na torre da esquerda. Vai batendo. Mais uma vez aplicado. Toda vez o barril do Samuka vai batendo. Parece que o Samuka tá muito bem na fita, Decão. Né, já temos ali o tronco com o barril de goblins Vai chegando mais dano Xiii! ainda 166 Acredito que já tá garantido É só defender esse cemitério E já tem dois goblins com dardo por ali Facinho para defender ali Botou o veneno ali o Aziris, Tentando dar mais pressão Mas meu amigo, essa aqui já foi hein? Não tem como resolver Já tem ali o barril Vem o tronco também para fechar o jogo 82 Dessa vez não bateu o barril hein? Já tem ali os esqueletinhos pra rodar o deck. Vem o próximo cavaleiro. Tem que ter a defesa desse cemitério. O Goblin com dardo já aparecendo por ali. Não quer nem saber de esperar. Já tem o barril chegando e a vitória fica com Samuel Bassotto. Samuel consegue eliminar o Aziris? Bota o time da Space Station de novo no jogo. Mas olha, o TNT joga muito, então, com certeza, é uma partida muito importante. O Samuka contra o NTNT, a gente lembra que no 1v1 deu muito bom para o Samuca no segundo jogo. No terceiro já não deu tão bom. Vamos ver como vai ser agora. É um jogo só, Decão. Bateu, levou. Já temos então o Samuel começando com o Espírito Curador e Esqueletinhos. O TNT meio que começa da mesma forma. E agora deu aquela esfriada no jogo, Brunão. Ninguém quer revelar o seu deck antes. Só Olha, que o Samuka. Mos... Ah. É, mostrando esse espírito curador. É, já é, tinha então... umas possibilidades de deck e agora o pescador acho que já matou É, então já tem possibilidade aí do gigante real Que a gente tinha visto até esse deck já também Então vai ter gigante real contra aquele deck de cemitério, não é isso? Mesmo deck S... da partida passada mesmo por ali, a tribe repete Bateu Só que agora o Samuel não tem mais tanta vantagem não, Bruno É, ele tem algumas ca... Hum, ele tem caçador, ó, modificado o deck Não é o mesmo deck que a gente tinha visto não, hein Troncão ali pra dar aquela segurada, a torre da direita já vai dando uma ajuda também, esqueletinhos pra não deixar tomar dano, só que esses, esses esqueletos aumentam a vantagem de elixir pro TNT. Exatamente. que você acha que dá pra segurar com esqueleto, morcego e caçador lá atrás do cemitério é mais difícil realmente? Então, como tem o veneno ali no deck do TNT, os, os esqueletos é, e consegue... morcegos já estão meio que impedidos fora, de funcionar né? pra defesa. A melhor defesa do Samuel seria o caçador. Caçador, né? Vamos lá, vamos ver como vai ser. Já tem aí jogo na tela. Gigante real tentando passar por aquela cabana, vai bater ali. Vai deixar quatro bárbaros e aí não vai nem encostar naquela torre. Complicado esse montante de bárbaros que tá chegando ali, hein? Parece que ajudou mais do que atrapalhou, né? Esse tanto de elixir gasto com o gigante Vão Vamos vendo ali a mosqueteira focada na torre do Samuel. É sempre muito complicado, né, o Gigante Real acaba vindo ali e num contra-ataque pode dar bom, né, Por contra-cabana. Já cai ali, encomenda, vai bater pelo menos uma vez ali. Hum, só uma vez mesmo, pensei que ia rolar duas, duas vezes. Não veio, decão. Já tem ali o Tronco passando por baixo, vai pegando o dano ali agora, puxando um Bárbaro por vez, chegando do outro lado... Giganteal com morceguinhos Agora pode ter uma boa chance de passar Com o espírito corredor ainda Acho que tem dano na torre, vamos ver É, vamos ver se consegue ali Acho que vai bater uma vez, hein Bateu uma vez Empatada a partida, Decão Já tem o pescador dando conta de cada barba A torre já vai finalizando também O Giganteal, utilizando um pouco cedo Tomou dano dos barbos por ali Nossa, eu não concordo com esse giganteel aí não, hein, não, não fez nada é, esse daí não foi muito bom, inclusive montou um contra-ataque ali pro TNT, né? Vamos ver se ele consegue segurar. O veneno aparece, que é o que você falou ali. O, o caçador realmente poderia ajudar. O pescador meio que serve mais pra ser a, o alvo dos esqueletinhos do que pra tentar acabar com eles, né? Aí já vê o balde de fogo contra os dragões esqueleto. O pescador consegue só mandar a âncora, mas sem dano naquela cabana. O caçador vindo lá de trás novamente. As partidas, as torres no caso, com vida igual ali do Samuel, hein? É, tá bem igual ali a partida naquelas duas torres do Samuka. Uma leve vantagem pro TNT. E vai subindo de novo o Gigante Real, hein? Tá complicado de passar com ele. Vamos ver. Já caiu o dano ali do Espírito Curador. Já vai ajudar a passagem daquele Gigante Real. Será que ele consegue um hit na torre? Não. Travado mais uma vez. Pescador do outro lado pescando os bárbaros ali. E ver, agora hein? sim... Esse, esse pode Real, vir bem, bom. esse pode vir bem, pode dar dano, veio ali o Espírito Curador, bola de fogo, vai batendo, livre ali o Gigante Real, bateu uh. mais uma vez. Tá batendo demais, a vantagem absurda para o Samuel nessa partida, o conseguiu achar a rotação perfeita. Conseguiu, encaixou ali uma rotação, esse também não vai passar, tem que ver se encaixa o próximo, hein. Troncão já vai ajudando um pouco no dano daquela torre da esquerda, a cabana já vai sendo finalizada, a bola de fogo Boa. pegou na torre e na mosqueteira, só que agora tem que tomar muito cuidado com esse cemitério. É, tem que travar o cemitério porque vem veneno ali também, vai tentando segurar o, o Samuka nesse momento, conseguiu contra-ataque ali, travou, segurou ali o, o, o dano, mas ainda não vai ter a possibilidade de vir forte, provavelmente deve ter cabana ali, né? Ainda não, né, Decão? Já tem o Espírito Curador ah, também ajudando a passagem, acabando muito bem utilizada. Travou com perfeição gigantesca. Só que, Brunão, pra mim, veneno, Ih. não tira 600 de dano pra levar aquela torre, não. É, eu também tô achando. Não tem muito o que fazer, não. Vai conseguindo a vitória, o Samuka. No último segundo, deu Samuca Samuka. E que beleza de vingança, Injusto no Rei da Mesa, Samuel, que tinha perdido duas Pro TNT hoje, brilhante, mais uma vitória. Eu tô eu tô ouvindo do chat, é, Samuel Vassourinha? Eu tô ouvindo uma coisa assim? Samuel Bruno? Vassourinha? Manda no chat, hashtag SamucaVassourinha. O famoso garoto TikTok pode dar aquela pequena vassourada pro time da Space Station. A missão é fácil, decão Não é, né? Mas... Vamos ver, vamos ver quem vai levar melhor, porque tá na tela, Samuca Samuka de vermelho, Júpiter King de azul, agora é a hora. Já vemos então, começando a partida, Samuel com golem de gelo e tronco de um lado, Júpiter King balão? com uma bandida. Será balão? Talvez a primeira vez que tenha aparecido hoje. É, exatamente, a bandida acho que sim. Eu acho que o Samuca tá com aquele deck de balão, viu, Decão? vamos ver. Aquele deck com o Mineiro, tem o oh, Balão também, é. acredito que já, já matou ali, Bruno, deck de Balão pro Samuel. É, é, é aquela, aquela versão de Balão que não foi aquela que a gente viu antes, né? Que não tinha o um Mineiro, né? Que você até falou, oh, se tivesse o um Mineiro era melhor. Nessa vez aqui parece que é, tudo indica, vamos ver, vamos ver. Já vê o Goblin Brigão ali surgindo, não teve repesgueio do Arqueiro Mágico naquela torre da direita do Samuel. Mas ainda precisa dar conta dele de alguma forma E essa forma, pelo Agora jeito, sim. serão simples esqueletinhos Melhor forma de segurar Teve que usar o Mineiro ali, o, o Samuka, pra segurar a Valkyria é, A Valkyria não, a Bandida Não era uma hora de tomar dano naquele momento, né? Já temos então o cavaleiro avançado dando conta Voltei. do Mineirinho por ali Onde você foi, Brunão? Ah, não sei, parou aqui o negócio Eu tava falando, o bom foi isso ah, A galera tá. do chat tava tá ouvindo, pelo menos Perfeito, perfeito, foi mal, aí, então... Não, tá tranquilo. Aqui. E um deck de Mega com porcos ali, uma mudança pro Jupiter King, hein? Exatamente, olha, vamos ver como vai ser, vamos tentar entender de quem é a vantagem. O chat já pode comentar aí o que vocês estão achando desses decks, como que tá, como vai ser a matchup. E tá aí, balão confirmado, decão. Acredito que mesmo com essa bola de neve, o Mago que vai ser suficiente pra parar. Aquele balão tomou bastante hum. dano agora, Samuel. O que não é tão bom, né? Acabou tomando muito dano Mas a partida tá empatada praticamente, né? Praticamente, pelo menos em uma das torres tá É, a galera viu ó, as quatro primeiras cartas é, Guando de Gelo, Tronco, Esqueleto e Mosqueteira Já estavam pensando no 2.6 Mas é bem difícil aparecer no competitivo Exatamente, é bem complicado não, Olha, realmente não aparece, né, Decão? Sem chance olha Vamos lá, o que já é vem um aparecendo ali, ali. Um balão, hein? Talvez não fosse o suficiente teve que gastar uma Mago Elétrico tem que gastar ali, tá complicado. Agora vai ter que segurar um combo complicado agora o Samuk, hein? Veio ali o, os porcos. Tá complicada essa situação, Decão. Hum, A bandidinha ali foi distraída pelo Mineirinho. O tronco já vai passando pra deslocar aquele arqueiro Mágico. Evitou bastante dano de revesgue com esse tronco, hein? É verdade, acabou dando uma vantagem muito boa o Júpiter King. E agora vai ter problemas de novo... Passou um porco, Decaão. Já tem um Espírito Curador chegando, vai curar bastante. Um dos porcos por ali, o Samuel ainda hum, não perdeu a partida, por quê, Bruno? Não. O lanche de balão precisa balão, de um né? só, né? Exatamente, é balão, não tem como falar que já perdeu porque tem chance ainda. Tá chegando o balão, vai ter que encaixar, tem que acabar com aquele mago elétrico e tá difícil, hein? O balão hum. vai chegando, mas difícil passar. Olha, chegou perto por ali, vai ter o dano de morte pelo menos. O mago elétrico vai ficando pelo caminho. A mosquiteira vai aparecendo por ali junto com os esqueletos. E agora, pra defender isso daí, vai ser um problema. Uh, não? passou de novo já passou. Passou de novo, deu pouco dano, pelo menos, né? Pelo menos isso tomou quase nada de dano, Decão. A gente já vê ali a eliminação daquele arqueiro mágico. A mosqueteira consegue um hit naquela torre da direita e já respondeu forte ali. Mecha cavaleiro avançado contra o Samuel. Não quis saber de brincadeira, né? Já veio ali forte. Aparece ali o tronco. Tenta travar aquela. Valkyrie. Aquela. O ban... que, que é Valkyrie? tô falando toda hora Valkyrie. A bandida é com. É, tô ficando maluco aqui, mano. Vamos ver, vamos Eish. ver o que vai ser. Já passou. Olha o dano, decão. Um. Conseguiu defender bem agora o Samuel. Vai tentando ir pra cima da torre da direita. Tem que defender agora os dois lados do Jupiter King. Senão vai se ferrar ali, hein. E já gastou a bola de neve, né? Vai ter a rotação de novo. O complicado é esse mago elétrico que agora caiu, Decão. Uh! E agora? Será que tem? Que uh! mago elétrico, não? Vai chegando o balão. O segundo já Nossa! tá tentando chegar por ali. Vai ter o dano de morte na torre da direita. Mineiro. Olha o balão, Decão. Já vai aparecendo por ali. Olha Colão. o balão. Isso aí nos o balão. Balão. Meu Deus. Vai tomar o um dano de morte. Agora é a hora, Decão. GG, Decão. GG, Samuel. E impressionante garante O primeiro finalista da Serenio West 2020 Space Station É isso, vassourada do Samuka Meu amigo, o que que é isso? O que que é uma isso? Uma bela de uma vassourada, Brunão Uma bela de uma vassourada Finalmente deram uma chance pro Samuel E o cara brilhou É isso, meus amigos O Samuka tava... Demais ontem O TikTok fez bem pra ele rapaziada Com certeza mandou muito E conseguiu jogar fino do fino Garantindo vitórias Sobre TNT, sobre Jupiter King Azilis, Jogaços, jogou demais E mereceu a vitória Agora temos um encontro marcado dia 18 Sábado que vem Contra o time da Misfits Space Station do brasileiro Samuka Contra a Misfits Quem será que ganha? Eu sou o Brasil na final e vocês galera então é isso manos comenta aqui embaixo o que você achou da varrida do samuca e é claro manda aí aquela hashtag gol samuca nos vemos no próximo vídeo tamo junto falou ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas é só boato inscreva-se inscreva-se